Fala aí guerreiros e guerreiros, é soldado aqui, novamente trazendo para vocês mais um vídeo. E hoje né, é roletando na nova caixa que chegou nessa atualização do mês de junho, né? Que não veio quase nada. É, tem bastante evento, mas MN veio essas caixas fracas aqui. Não vale a pena roletar, porque a gente já tem roletando no canal dessas caixas. Então, vamos comprar aqui. Tritinha, tritinha, lembrando pra vocês que ZP rápido, fácil, cai na hora, sem demora, sem complicação, o link tá aqui na descrição, é o nosso querido e amigo parceiro Zé Loco Cash. Zé Loco ZP só, só chamar lá e falar Zé, vim pelo Soldation, quero colocar aquele ZP pancante, aquele ZP confiável, tá, o Zé vai te atender rapidinho, tá bom? Vocês devem estar estreando que não teve vídeos no canal esses dias, né, essa semana, até porque, como eu falei, não tinha muito o que fazer, só tinha o modo MZ, né, que veio nessa atualização, novo, né, diga-se de passagem, e a gente fez lives. E também, eu estava ruim da garganta esses dias, não estava podendo fazer live por causa disso, então, como eu já estou melhor, então voltamos às atividades do show do canal, tá bom? Vamos lá! Vê que eu tô ficando com... Nossa, já bateu duas na trave, hein? Copinho. Já veio uma. E ZP Cuzé, é ZP premiado, rapaziada. ZP Cuzé é premiado. Só chegar a chama lá agora. vê que tem. Vem, neném. Vê que eu quero ganhar o ZP também. Eu tô roletando no Agulhas 9, tá, gente? Agulhas 9. Não tiro nada da bag, tá? Deixo do jeito que tá. O negócio é, é, é o Zé. É o Zé que é premiado. O Zé que é premiado. É só chamar lá, chama! Vamos, ó. Eu queria ganhar agora, pelo menos, a, a, a faquinha, cara. Se vier a faquinha selva, olha, eu não quero mais nada. Eu não quero mais nada, meu peixinho. A faquinha. Se vier a faquinha, eu tô feliz. É já, é, já é bom, né? 30 caixinhas já vinha uma, uma copzinha que não tinha nada aqui. Tô tranquilo também. Ou a K também. Tô ficando com medo. É agora. Pum, pum. Nossa. Quase. quase. Quase. Quase, quase, quase, quase. Tá bom. Você é surtudo. Você ganhou uma, um, um, uma arma. Vamos ver, né? Vamos ver o que nós ganhamos aqui. Copy aqui. Dá aquela testada. Aquele, aquele teste drive que vocês sempre gostam, né? Fazer aquele teste drives. Aquele teste drives. Cadê? Secunde. Secundi. Oh, não tinha copy, então.. Valeu muito a pena. Vamos lá. Modo aquecimento. Acaecimento. Aquecimento. Lembrando, rapazes, é nessa atualização teve muita gente que reclamou né, sobre erro de.. Como é que é? Esqueci o nome do.. Oh, essa copy parece a mascarada, né? Não é. Tá parecendo a mascarada, erro de enviar erro de relatório né, erro, de, erro do servidor, ah, tô ruimzão, <risos> tô ruimzão, faz uns um dias sem jogar PD, tô ruimzão, só MZ tá me deixando ruim, então é isso, tá, espero que vocês tenham gostado, lembrando rapaziada, sempre analise a situação do game antes de investir, antes de fazer qualquer coisa né, foi que nem eu falei no react da conexão desse, desse mês. Sempre que vem atualização MZ, os servidores dão uma bagunçada, né? Pelo que eu entendi, parece que ela vem em sete. Ela vem seis balas, é isso? É, é seis balas ou é. 4? Acho que é seis, né? Tá bom? Então é isso. Acho que a faquinha era é melhor, né? A faquinha é uma K, mas tá bom. Trintinha, garantimos o arminha aí pra conta. Vem que vem. Vem, neném. Vem que eu tô boneco também. Muito obrigado por ter assistido. Deixa seu comentário aqui. E aí, o que, que você achou? Você roletou nessa caixa? Você acha que vale a pena? Você acha que não vale? Como é que tá? Você tá conseguindo jogar ou você ainda está com o um erro de enviar relatório? Tá? Comenta aqui, nos, no, no, no, no, comenta aqui nos comentários do vídeo. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Fiquem todos com Deus. Grande abraço. E lembre-se, porque ser gamer... E roletar com o erro de relatório. Tá uma guerra Fui